Olá pessoal, eu sou o Bernardinho, ex-treinador da Seleção Brasileira de Voleibol e estou aqui para parabenizar o Museu Nacional, o UFRJ, pelos seus 203 anos. Parabenizar a todas as pessoas que participaram da construção dessa grande história. Um abraço.